Olá, eu sou Melissa Lorange e existe uma razão lógica para eu estar vestida de loba. Bom, se Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do homem, eu queria informar para vocês que a educação está literalmente na boca do lobo e este é o título do nosso vídeo de hoje e eu vou dizer por quê. Existe uma sensação muito, muito esquisita de anti-academicismo que não é, de forma alguma, inocente, gratuita ou, de qualquer forma, pueril. E tudo está muito interligado. Não é como se tivesse acordado o povo brasileiro para ser contra as universidades públicas, para achar que investimento em educação são gastos exagerados... Não, tudo isso foi muito lentamente construído para que nós estejamos literalmente na boca do lobo, na boca do predador, prontinhos para sermos devorados com a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho sem a menor chance do caçador chegar para abrir a barriga dele e tirar a gente lá de dentro. Tudo começa com as fake news. Elas estão diretamente ligadas com a perda da confiança da população nas ciências e nas universidades. Por quê? Porque, aparentemente, pessoas formadas em jornalismo, que estudaram jornalismo, não são mais críveis. E as pessoas começam, num processo bem grande de pós-verdade, a acreditar apenas em quem elas gostam, e não em quem estudou. Porque as pessoas que elas gostam, ou se identificam, Dizem que essas pessoas que estudaram, na verdade, são manipuladoras e fazem ideologias que vão destruir a família e a moral e os bons costumes, que as pessoas são muito ligadas nesse negócio de moral e bons costumes, não entendo muito bem por quê, né? Porque em nome da moral e bons costumes, muita coisa de desgraça foi acontecendo. Né? Em nome das pessoas peladas com o dedo no cu, nunca vi ninguém matar ninguém. Junte isso com um YouTube preenchido e recheado de pessoas que não são cientistas falando sobre ciência de modo muito mau caráter. Pessoas que não são historiadoras falando sobre história, que não são geógrafos falando sobre, sobre geografia, que não são biólogas falando sobre biologia, e conseguindo, por causa do algoritmo ou por causa de interesses escusos entrar na mente das pessoas e fazer com que esse discurso se tornasse tão oficial quanto o discurso escolar e acadêmico. Nós não temos um processo anti-academia, anti-universidade, principalmente pública, à toa. Além disso, existe um interesse capitalista muito grande, muito abrangente, em sucatear a educação pública, e principalmente em sucatear a educação pública superior. E esses interesses, eles são vários. Existe, obviamente, um interesse em destruir a ciência brasileira para que a gente seja dependente das ciências de fora do Brasil porque deixa eu te contar uma coisa, eu tenho enormes infinitas e eu detesto a CAPES, que é a instituição que fomenta pesquisas de mestrado e doutorado. Eu tenho muito horror a ela, acho que a forma com que ela funciona é péssima, o meu mestrado foi um sacrifício, foi uma coisa horrível, mas... Mas... Também graças a CAPES, nós temos quase nenhuma interferência de empresas estrangeiras na pesquisa no Brasil. Principalmente na pesquisa, nas universidades públicas, que são as de melhor qualidade de pesquisa. E por que isso é importante dizer? Porque uma empresa privada que paga por uma pesquisa, ela não está pagando apenas por uma pesquisa, ela está pagando por um resultado. Ela tem interesse que aquela pesquisa dê determinado resultado. Então, se uma empresa digamos, de petróleo e gás internacional, digamos as caróis ou norueguesas, digamos resolve comprar uma pesquisa numa universidade ela quer que o resultado desta pesquisa seja favorável aos seus investimentos isso é óbvio, porque quem paga a banda escolhe a música. Ter uma pesquisa pública do ensino superior mantém a gente em responsabilidade em relação ao Estado. Isso quer dizer que os mestrados e doutorados das escolas públicas não cometem erros e não têm os interesses cursos. Não, não quer dizer, eu jamais afirmaria uma coisa dessa porque eu não tenho esse conhecimento para poder dizer que não, 100% das produções, não é assim. Mas vocês entendem que é muito mais difícil que empresas grandes investam em pesquisas no Brasil quando você tem uma universidade pública de qualidade? e que ela, de fato, ou faz em outras universidades privadas. Então, porque a gente fica muito pensando nisso, ah, as pessoas querem que a universidade pública cabe, porque o pobre não pode mais ter mudança de classe. Realmente, as pessoas não têm nenhum interesse nisso. Mas isso é um interesse muito pequeno. Existe toda uma outra figura maior e muito mais cruel para interromper o investimento na educação superior pública no Brasil. E não é só uma questão de inveja de classe. A inveja de classe é um motor para fazer com que a classe média, que acha que é elite, sustente esse discurso, mas ela não é o principal objetivo. Porque né? se você destrói a educação básica, você não precisa se preocupar com o pobre entrando na universidade, que não vai ter condições né? nem de entrar e, principalmente, nem de se manter na universidade, que é o principal problema, não é passar. É terminar a universidade de alguma forma. Se você retira todos esses, esses fomentos à manutenção das pessoas pobres na universidade, você não vai ter pobre se formando. E você não, não precisa necessariamente acabar com a pesquisa para isso. Acabar com a pesquisa é bem específico. Além disso, acabar com a pesquisa e acabar com a formação de nível superior também faz com que as pessoas sejam dependentes de universidades privadas. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando saiu o anúncio de que o governo federal não mais investiria em cursos de sociologia e em cursos de filosofia, eu recebi no Facebook um anúncio de uma grande rede de universidades privadas dizendo, venha fazer o curso de filosofia conosco. Não precisa ser nem particularmente inteligente para entender o que uma coisa tem a ver com a outra. E aí você pode me argumentar, mas Melissa, oh Melissa, mas também não temos um problema que a universidade pública se distancia da população e é por isso que ela não defende a sua manutenção porque ela não entende exatamente o que acontece lá? Sim, é verdade. Você está completamente correta e correta quando diz isso. E eu assino embaixo, Melissa Lorange, de fato a universidade não tem um contato íntimo com a população. A universidade se mantém em si mesma. O processo de pesquisa é muito autocentrado e feito sim para os pares. Eu trabalho em uma universidade, eu trabalho numa, forma, numa escola de formação de professores, Certo? Eu formo professores de português e eu tenho absoluta certeza que metade das pesquisas em literatura não estão preocupadas em formar novos escritores e informar novos leitores, ok? Elas estão pensando em estudos de filosofia e de literatura dentro da ciência da literatura, que é muito importante, mas que não se conecta com a população, nem com a educação. Entende é isso que eu estou dizendo? Você tem total razão de dizer que as pessoas não defendem a universidade pública porque não estão em contato com ela. Mas entendam que a ideia de fazer o um ensino superior ainda existe na mente das pessoas. Então uma coisa que a gente tem que parar e pensar, porque é muito curioso, como que a gente está dizendo que investimento em educação é gasto se ainda existe o discurso de alta formação vigente? Tem, tem alguma coisa aí que não está colando, que talvez a gente não esteja identificando, porque esses dois discursos não podem coexistir à toa. Entendem? Eles coexistem porque há algo aí que os conecta, e que talvez a gente pensa de forma muito lógica e pouco cruel, não perceba. Então eu estou fazendo esse vídeo não só para a gente pensar nisso que eu acabei de dizer, mas para a gente expandir as causas e razões para estarmos nesta situação reféns absolutamente de um governo que decide, de uma hora para outra, acabar com a pesquisa no país e ninguém toma partido dos pesquisadores que não sejam eles mesmos. A mídia não toma partido, a população não toma partido, porque talvez não entenda que pesquisa é parte fundamental da universidade que não adianta mandar o filho para fazer direito e medicina se não existe pesquisa em direito e medicina. Talvez as pessoas não entendam muito bem que está extremamente interligado a pesquisa com a graduação e com a formação de qualidade de seus filhos. Pesquisador não é só mais um estudante, é uma pessoa que está produzindo ciência, está trabalhando para o Estado. E trabalha muitas vezes de graça, porque não existe bolsa para todo mundo. E a bolsa não é sequer um salário decente, porque não tem 13 terceiro, não tem férias, e é uma dedicação absolutamente exclusiva a esta produção de conhecimento. É lindo quando todo mundo aponta que a Universidade dos Pesquisadores de Oxford descobriram tal coisa. Sim, eles descobriram tal coisa porque eles têm um enorme investimento em pesquisa lá. E a gente está catando moeda para comprar pão francês para botar no, junto com um café de péssima qualidade lá no laboratório de pesquisa da pessoa que está descobrindo como usar pele de tilápia para corrigir efeitos de queimadura. Se você não é pesquisador, não é universitário, está vendo esse vídeo, comece a pensar na importância dessas áreas para a sua vida e para o desenvolvimento deste país. Se você mora numa cidade pequena ou média que tem uma universidade, pense que se essa universidade acabar, acaba a economia da sua cidade. Pense em cidades como Viçosa, Niterói, Campos dos Goitacazes, Pensem como cidades de pequeno e médio porte são dependentes dessa massa de pessoas que estão ali, que precisam comer, precisam se vestir, precisam morar. E que se você não tiver mais universidade, essa economia entra em colapso. Pensem sempre que nós estamos num mundo interligado. Sem pesquisa e sem informação, você também não vai sobreviver vendendo o que quer que você venda, fazendo o que quer que você faça, porque nós estamos todos dependente e não podemos deixar que uma pessoa literalmente devore o futuro da pesquisa deste país em troca de aprovação de uma lei de previdência social que vai acabar com a sua aposentadoria. Era só isso que eu tinha para dizer, eu vou sair por ali e talvez eu volte, talvez não, a gente não sabe, não é mesmo? Vai que eu sofro corte de gasto nesse canal também. Inscreva-se, compartilhe com os seus pares e até a próxima. Obrigada. E eu queria deixar esse podcast de espaço para você que é pesquisador vir aqui nos comentários e explicar o que foi a sua pesquisa. Já que nós estamos num espaço do YouTube majoritariamente controlado por pessoas idiotas e que não produzem ciência, produzem fake news e produzem... Informações errôneas estão aí a favor de um sistema que massacra a gente. Aproveite esse espaço e leia e escreva sobre a sua pesquisa e a pesquisa de outras pessoas. Porque todo mundo tem que entender que nós estamos produzindo o futuro deste país.